pessoal, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um super vídeo de Pokémon para vocês. Eu sou o Rodrigo, te mostrar aqui hoje um jogo incrível de Pokémon para GBA. Vamos escolher aqui é personagem, Você um boy ou uma girl? Nem sei mais, cara, tá feia a coisa, nem sei a diferença mais entre mulher e homem, tá feia a coisa. Enfim, escolhi aqui o personagem, vamos lá então. Seguinte pessoal, Pokémon Inclemente Esmeralda. Vamos lá ver essa room incrível de Pokémon. Você pode escolher a sua região pessoal. E são sete regiões no jogo aí, tá bom? A dificuldade também você pode escolher. É top demais essa room aí. Pokémon Inclemente Esmeralda. Bom, aqui é a dificuldade, tá? Normal, hard ou challenge. Eu vou escolher a challenge. É mais difícil, mais tenso possível, tá? Não vai usar chats aí não, porque... Acho que não rola e estraga o jogo. É, perde a graça do jogo, né? É, então, essa é a mais difícil, tá bom? Tem várias restrições, né? Em seguida aí te mostro as regiões, os pokémons iniciais in-game bom, aqui é mais configurações é interessante porque são muitos poucos os hack rooms que tem isso aí, entendeu? de configurar a dificuldade escolher a região inicial não é uma questão comum bom, aqui vou de mudança ali para minha casa bom andei uns quilômetros aí. Até agora eu gostei bastante. Bom, eu pulei aqui um pouquinho o vídeo, tá, para vocês, para mostrar aqui as regiões do jogo. Olha só. Aqui, mapa inicial, na casa da Mei, e aí ela te pergunta Olha só. Aperta bem devagar aqui porque não pula não nessa fase aí. Olha só, pessoal, a Lola, Kalos Nova, Sino, Roen, Joto e Canto. Eu vou escolher a Lola a sétima região do jogo do, do anime então tá já pulei um pouquinho mais agora tá ali o, o Zig perseguindo o professor Birch e aqui olha só, o Roulette Popleo ou Liten como eu sou fã de Pokémon's Grass vou escolher aí a futura evolução do esse do AI. Caramba, Rodrigo! Tem Pokémon de sete regiões! Bora jogar esse jogo incrível, hein! E... Vamos ver! Olha só que incrível! Se liga só na habilidade que ele tem. Leafeige! Logo de cara! Uma habilidade aí... Nova, né pessoal? Que eu não conhecia. Olha que maneira então, hein? Só nisso aí já vale a pena jogar, né? Agora tá, eu voltei o jogo, resetei a rum pra mostrar pokémons iniciais da outra região. De... Calus. Vamos ver agora aqui. Olha que maneira, pessoal. É raro demais isso aí. Uma hack rom tem isso aí aí região de Carlos beleza agora vou avançar um pouquinho mais o vídeo ah, vamos lá ah, o cara tá gritando ali socorro socorro help ok você quer ajuda sim eu quero ajuda então vamos ver aqui o penequim. aí Vou escolher qual. Esse aqui, vai para variar um pouco, né? para pra variar um pouco pra eu escolher aí Pokémon de fogo. Peço que você deixe o seu gostei no vídeo, comenta, tá bom? Compartilha qualquer interação no vídeo, ajuda muito aí o canal. Olha só, pessoal, logo de cara ele tem o Ember já, hein? Novidade, hein? Que eu sei que não tinha o Ember. É... Em hacks iniciais, de pokémons iniciais, né? Bom, agora eu voltei um pouco mais aqui em outro jogo, tá? Outra, outra, outro carregamento do Inclement Esmeralde Agora eu vou escolher aqui o Pokémon melhorzinho. Vamos ver aqui. Cara, eu curti bastante, tipo assim, tirando ali o Pokémon Like de Platinum. Esse aqui eu acho que empata com ele de tão bom que é. São várias novidades. Vou fazer uma série aqui desse game, hein? Se inscreva no canal. Vou voltar aqui. No laboratório. Você inicia aqui, tá? Em Little Root Town, tá bom? Mas pode escolher o Pokémon inicial, né? Isso é muito maneiro. Aí, vem cá, Só no Pokémon, né? O cara vai, invade as casas, entra nas casas direto, arromba a porta dos quartos e vai entrando. <risos> Bom, não importa. Agora, escolhi a região de canto, então, já sabe, né? É, vai ser bubasauro, squirtle ou o pokémon mais querido do Brasil, o Charmander. Deixa eu andar aqui um pouco. É, esse aqui é o um mapa mesmo, né? Pedindo tá Até na na ROM original é assim também. Então beleza. Vamos lá. Vamos agora salvar o Professor Birch. Eu acho que é uma RUM excelente, vale a pena jogar e ela, testar, né? Só que são sete regiões, né? Então fica atento aí, tá bom? Pra você não se perder, né? E isso é legal porque é muito jogo, entendeu? Tem muito mapa pela frente, muito mapa aí pra explorar. Squirtle, Charmander. Essa é a bag inicial mais famosa, né? Quem nunca passou por essa bag aí, qual jogador de Pokémon nunca escolheu essa bag aí inicial, né? Tá aí o Rubasauro. Sou muito fã de Pokémon Drama. Eito. Agora já pega aí o seu primeiro Pokémon, o Pokémon Inclemente Esmeralda. Uma hack fantástica aí, que vale a pena jogar. Vou fazer uma série aqui. Vou pôr aqui um nome para ele. Eu... <risos> vou pôr aqui, vou zoar aqui. Cara, eu com... Eu com... 13 anos, eu era um, um piá assim, eu era Trigordo, tá ligado? Nada contra, mas... Feito, agora sim, agora vamos lá. Aí, agora começa a aventura aí. Então, bora baixar aí e testar o Pokémon em Clemente Se inscreve no canal para mais vídeos aqui de runs incríveis para vocês.